Olá, eu sou Eliomar Vilhena, consultor oficial do Mamãe Completa, estou aqui para apresentar a cartilha da Mamãe Novata Digital, onde vamos dar dicas de ouro, erros e sacadas para você e seu bebê. Este vídeo foi feito com carinho para ajudar todas as mães de primeira viagem e aquelas que estiverem com qualquer dúvida em relação ao cuidado com seu bebê, neles vamos abordar como lidar com algumas dificuldades com o seu bebê. Iremos dar dicas de vários assuntos relacionados e alguns tipos de erro que a mamãe não deve cometer. Vamos a elas. Dicas sobre a temperatura do corpo do bebê. Extremidade do corpo, como pezinho, mãozinha, nunca são referências. Não esqueça disso. dar gelado, coloca a roupa nuca quente, tira alguma peça de roupa, simples assim o correto é avaliar a temperatura pelo narizinho e nuca do seu bebê muitas mamães de primeira viagem tentam sentir a temperatura por algumas extremidades e portanto não tem noção da temperatura real do seu bebê. outra dica é que geralmente os bebês precisam de uma peça a mais de roupa do que os adultos Três motivos para falar com o seu bebê ainda dentro da, bar da barriga da mamãe. A partir do terceiro trimestre de gravidez, o bebê já reconhece a voz da mamãe dentro da barriga. Não é fantástico isso? Conversar com o bebê ainda dentro da barriga da mamãe vai facilitar a adaptação ao novo mundo. Ao escutar a voz da mamãe fora da barriga, ele se sente mais tranquilo calmo e confortável porque associa ao mesmo som que escutava antes de nascer 5 dicas para avaliar a cólica do bebê primeiro passo deite o bebê de costas e faça movimento com as pernas como se ele estivesse pedalando passo 2 com as mãos aquecidas faça uma massagem circular na barriguinha do seu bebê Passo 3, bolsas aquecidas aliviam a dor da cólica, mas sempre teste a temperatura antes. Okay? Passo 4, a alimentação da mamãe é muito importante e afeta o bebê. Experimente cortar chocolate, cafeína, suco, cítricos e alimentos condimentados. Passo 5, arrotar depois de mamar é fundamental para que o ar que ele engoliu junto com o leite, enquanto mamava saia e não cause cólicas, ok? Vamos ver agora 10 motivos para dar apenas leite materno ao seu bebê, primeiro é grátis, segundo não dá trabalho nenhum para prepará-lo, terceiro já vem no sabor e temperatura ideais para o bebê, quarto rico em anticorpos facilitam toda a defesa imunológica do bebê 5 auxilia no desenvolvimento do bebê 6 fortalece o vínculo entre mãe e filho 7 no pós-parto ajuda a diminuir o sangramento 8 ajuda a retomar o peso normal da mamãe 9 trabalha toda a musculatura orofacial do bebê melhorando a mastigação e fala e por último tem proteínas que previnem doenças respiratórias gastrointestinais e anemia dica muito importante sobre o banho assim que terminar de lavar a cabecinha do bebê no banho seque-a antes de continuar dando o banho e, e lavando o seu corpinho isso porque ele perde a temperatura muito rápido. Se a cabecinha estiver molhada, pode deixá-lo resfriado. Isso acontece mais seguido do que você imagina. ok? Como lavar as roupinhas do recém-nascido? A pele do recém-nascido é de 20% a 30% mais fina que a nossa. É extremamente sensível e mais propensa a desenvolver alergias dermatites e assaduras, por isso vamos listar algumas dicas na hora de você lavar as roupinhas do seu bebê recém-nascido. Lave sempre separado das outras roupas de casa, com água morna e sabão de coco ou neutro, de preferência. Não use amaciante, já que eles podem irritar a pele do bebê. Não use nenhum produto químico enxague bastante no mínimo três vezes deixe secar em um varal próprio para suas roupinhas desinfetado com álcool e passe todas as peças antes de guardar antes de vestir a roupinha pela primeira vez é aconselhado lavá-la afinal nada deve entrar em contato com a pele sensível do bebê antes de ser devidamente higienizado as roupinhas novas podem estar com poeira ácaros ou fungos isso afetaria a saúde do recém-nascido. Não cometa esses erros na hora de dormir. Não deixe o seu bebê acordado até tarde. Um bebê cansado tem mais dificuldade em dormir e tende a acordar mais cedo. Esse é um erro muito comum das mamães e papais de primeira viagem, porque acham que se deixar o bebê acordado até tarde ele vai estar cansado e por isso vai dormir mais cedo mas tá errado é justamente o contrário Ok pijama sim ou não bom pijama sim com certeza aos pouquinho ele vai observar que aquele tecido é diferente da roupinha do dia a dia e é mais confortável para dormir no bom dia do bebê retire o pijaminha e coloque a roupinha que ele deve passar todo dia aos poucos ele vai acabar associando o pijama com dormir e isso vai melhorar muito o soninho dele você já sabia disso lembrete sobre a posição de dormir a posição correta para colocar o seu bebê para dormir é de barriguinha para cima de bruços ele pode ter dificuldade em respirar e acabar tendo uma asf asfixia de barriga para cima não tem esse risco ok dica importante sobre a amamentação durante a gestação apanhar sol no peito é excelente para se preparar para a amamentação claro não é uma tarefa fácil de se fazer mas, nem, mas quem tiver a oportunidade de pegar sol no pátio de casa na varanda pela janela, ou seja, onde for, não deixe de fazer isso, é uma ótima maneira de preparar o peito, isso porque o peito é uma parte muito delicada do corpo, quase nunca se exponha a grandes atritos e de uma hora para outra será sugado constantemente, então tomar sol vai fazer com que a pele fique um pouquinho mais grossa e resistente, o que vai facilitar a doer menos nas primeiras mamadas. Você sabia o tamanho do estômago do seu bebê? Esse é o tamanho do estômago dos recém-nascidos. É bom a mamãe saber disso para entender e ter uma ideia de quanto ele vai mamar em cada uma dessas fases. Veja o tamanho do estômago dele no primeiro dia de vida e ao lado. É muito pequeno. Por isso, não se assurte se ele não ficar muito tempo mamando. Isso não significa que ele não está conseguindo mamar. E algumas mamães ficam nervosas com isso. E daí sim, acabam atrapalhando as mamadas. Confira na, na ilustração aqui ao lado. Tipos de peito para amamentar. Todos os tipos são possíveis de amamentar. Protuso para dentro invertido etc basta ter o aconselhamento correto então fique tranquila mamãe você vai conseguir amamentar basta algum profissional te guiar corretamente papel do papai ah, essa é boa o papai sempre deve ajudar mais especificamente a hora da massagem é super indicada para ser dele por três motivos Deixar a mamãe descansar um pouco, ela merece. Aumentar o vínculo entre os dois. Esse contato pele a pele é super importante para o papai. Afinal, o contato pele a pele da amamentação é apenas com a mamãe. Mas principalmente porque o homem tem a temperatura do corpo mais elevada. Então é melhor fazer uma massagem com a mão mais quentinha do pai. Papai, então papai, vamos à obra e ajudar a mamãe, beleza? Quando o bebê deve sair de casa pela primeira vez? Bom, essa é muito boa. A orientação é esperar até dois meses de vida para ele poder sair. Mas é claro que nem sempre isso vai ser possível. Cada família tem a sua própria rotina e particularidade. E algumas vezes isso não vai ser possível. Portanto, se não for possível ficar sem sair de casa os dois primeiros meses, evite ao máximo saídas desnecessárias e principalmente em locais fechados com muita gente. Dica do nosso pediatra Paulo Teles Jamais você deve colocar seu bebê recém-nascido para assistir TV, tablet ou tela, porque esses estímulos luminosos da TV vão atrapalhar muito o soninho dele. Inclusive, a Sociedade de Pediatria recomenda que a criança só tenha acesso aos estímulos desse objeto depois dos um 1 1 a 2 anos, ou até dois anos, né? Observação: não confunda com os estímulos luminosos da claridade do dia. A luz do dia entrando pela janela do quarto do bebê, sim, é ótima para ele já ir começando a produzir os hormônios. E diferenciando o dia da noite. Timer time, ah, Você sabe o que é isso? É um termo em inglês para a hora em que o bebê, sob supervisão, sob supervisão lógico, né? é colocado de bruços enquanto está acordado. No, no português poderíamos traduzir para hora de barriga de brincar de bruxos. Né? Hora de brincar de bruços. Por que é importante? Durante o time timing, tummy Time, o bebê começa naturalmente a levantar a cabeça para ver o mundo ao seu redor. Esse movimento fortalece, fortalece os músculos do pescoço e das costas, o que vai ajudá-lo a conquistar vários marcos importantes do desenvolvimento, como sentar, engatinhar, andar. É o um impulso para o desenvolvimento das habilidades motoras. E aí, você teria mais alguma alguma coisa a acrescentar na dica desse vídeo? Então conte um pouquinho da sua história, da sua experiência aí abaixo nos comentários. Vamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Aproveite e dê um like e se inscreva no canal, ok? O conteúdo desse slide está disponível para download aí na descrição do vídeo. Você pode baixar e imprimir ou deixar no seu celular para lembrar de todas as dicas na hora de alguma dúvida com o seu bebê. Vou ficando por aqui. Te desejo muito sucesso com o seu bebê e espero ter ajudado com essas dicas. Vou deixar um link aqui abaixo na descrição do vídeo de um treinamento completo com dicas de 11 médicos e diversas especialidades para te dar todas as suas dúvidas com o seu bebê, ok? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.